Hey, hey do Stardom, não vou mais um vídeo E hoje, gente, eu tô aqui para apresentar um código do New Club Pingo, e Não é Clube Pingo Brasil Eu fiz um... Eu fiz uma enquete na aba comunidade é, Fazendo uma votação para vocês Que queriam vídeo de New Club Pingo E aqui tá É... Pra você jogar... Eu tô jogando no celular E para você jogar no Puffin Você tem que... É, ativar a versão para desktop Senão não funciona eu vou entrar aqui em Destrave online para desbloquear o novo código. Aqui Aqui embaixo no Discord e no Twitter eles publicaram o nome do código. Tá em inglês, né gente? Então eu não vou ler porque eu sou muito ruim em inglês. Mas opa! Mas aqui eu vou colocar o nome do código é Free Fraget. Eu não tô usando o Flash Teatro. Vou aqui no teclado. Free Eu coloquei em minúsculo, mas pode ser em minúsculo ou maiúsculo E olha o tanto de moeda, gente 8 mil moedas Isso aqui o Clube Ping Brasil não faz E eu vou entrar aqui no servidor bonza Eu sempre entro no servidor bonza, que é o um menos vazio eu venho... eu venho um selo do festival Tá acontecendo esse festival aqui, bem vindo a essa a coroca aqui é... Que aumentar a Ana do Fronze Bem-vindo ao Festival da Moda, no qual vocês conseguem compartilhar seu estilo com todos os da ilha. Primeiramente, vá a uma, a uma das pistas para enviar um visual. Ok, muito obrigado. E está acontecendo esse Festival da Moda aqui. Você vê que tá tudo bonito, tá? uma textura. Eu vou mostrar um pouco. Por isso me viraram muita moeda, porque tem um catálogo cheio de coisa, cheio de muita, com muita coisa. Gente, tá muito bonito, eu gostei. Ali tá escrito o que? Sai diabo da frente, escolar de Hollywood. Ah, aqui tem Inter, é só pra voltar. Ensino médio de Hollywood. Vote no seu favorito. Não, não tem nenhum favorito, eu não gostei de nenhum. vou voltar nesse aqui. Ah não, esse daí tá careca. Não, vou voltar no outro. Ah, eu tenho que voltar nesses bagulhos. 2 de 10, eu vou voltar nessa. Nessa. De óculos aqui, que eu achei super estiloso. De óculos. Olha, eu não gosto de gente careca, gente. Desculpa. Eu não sou careca fóbico, tá? Me respeita. É porque tem muito estilo O cabelo dá aquele visual gostoso. Na cabeça. E gente careca assim. Ó, tem a ovelha. Ah, desculpa, ovelha. Eu não sei quem são essas pessoas. Vou votar aqui gostar, né? Parece um do Moicano aí, parecendo Neymar. Todo dia azul, Smurf. Essa aqui tá pelada, gente. Como é que eu vou votar nisso? Também não quero gente pelada, não. Gente careca pelada. Por favor. Ah, eu acho que é o povo que envia, né? Deixa eu ver. Essa aqui da bolsinha. Eu amo. Deixa eu ver o próximo. O médio. Esse aqui, essa moça, Esse aqui tá pelado, tá com óculos, tá com muito cabelo. Esse aqui, gente, é muita coisa, meu Deus, não acaba. Próxima rodada de. Não, não quero próxima rodada. Pelo amor de Deus. Vamos aqui, ó. Ticket do desafio 2. Tira um visual para o próximo desafio. Invite seu visual em um desafio de moda para ganhar curtidas curtida. Volte em outras submissões para ganhar mais tickets dos desafios. Caso você esteja sentindo falta daquela recompensa aí, tá? conferindo o um novo primeiro. Eu não vou conferir porque eu quero ficar rico aqui também. Eu tô com 60k de moeda, 66k de moda. Eu acho que o meu tá bem bonito. Eu vou deixar assim Aqui o vestiário você voltar Tipo assim, eu não tenho entendido mais esse evento hum, então Enviar esse visual Vou enviar esse visual sim Eu tô doido Enviar, então aqui Enviar o visual para as pessoas voltar Belo visual, mentirosa. Olha, gente, o quanto a gente está ganhando por cima, si, confira Estilos de outro, de outros desenhistas, design Volte nos seus favoritos. Dei 5% para ganhar outro ticket do desafio Ah, não. Pelo amor de Deus, eu não quero voltar para fazer isso em live, porque senão eu vou morrer Então, tanto voltar, cadê eu, gente? Com isso, com a narinha Voltei então, a enquete lá, vocês queriam que eu trazer esse vídeo de Nico Lupin? E aqui eu estou trazendo. Era só para trazer o vídeo de código, mas já está acontecendo essa festa aqui. Acho que aqui é só sala decorada. Vamos ver nesse botão aqui. Que vamos para o próximo um desafio. Ó. Vamos lá comprar. Estilo pinguim. Deve ter. Deve ter o que, gente? Ui, deixa eu aumentar a tela assim. Pera, volta que eu não consegui ver. Esse plano de fundo horrível. Isso é pra que eu vi. Não, gente, eu tô brincando, meu Deus. Boa tarde. É esse aqui. Tá, tá. A roupa tá normal. Eu já conheço bastante dessas roupas. Ó, oh, essa aqui é de graça. Chama mais atenção porque é de graça. Tem coisa de graça ali. Gente, olha o povo, um escândalo aqui, gente. Uma misericórdia. Ah, tem muita coisa legal. Eu não vou gastar porque nada me chama atenção, só as coisas de graça. Eu sou desses. Esse código vai ajudar muita gente. Vamos ver se tem outro local. Olha esse moleque. Moleque não, é não, peixe amarelo Eu até fome Eu tava com esse peixe Pra não ser muito lento, gente Meu Deus Entrar no desafio É sério isso Ali é pra voltar Ah, eu já enviei no desafio Moda bobinha, gente É, nessa... eu nem queria ir nessa sala Não sei eu entrei Chegou assim se... Um plaza tá bonito o prazer também tá muito elegante O que que ele tem aqui? Eu sou miope, gente, desculpa, eu não consigo ouvir direito Alta costura Moda selvagem Será que dentro do estabelecimento tem alguma coisa? Espero que não Gente, que lentidão, meu Deus, vamos lá? Aqui tá as coisas no Discord Ali é pra voltar, aqui tá melhor Entraram muitas coisas já lá, entrei Gente, entra no núcleo pinguim e volte muito em mim. deixa, 50 um likes nesse vídeo também. Eu tô vendo aqui esse seria multi falta dois dias. Vai acontecer o que nisso? A moda para ambiente abriente externa. Eu quero ver o que vai acontecer. Isso tá muito alto, vocês me avisaram? Muito alto. Ah, agora que eu fui abaixar, não tem nem mais volta. Eu esqueço de diminuir o som. É, aqui tá, não tem nada diferente Deixa eu ver É, não tem nada É, na verdade, tá diferente, né? O clube do Brasil O mapa Os bagulhos, entendeu?